Meu nariz parece que tá meio pontudo, né? Oi, eu sou o Botão, esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Então, recadinhos iniciais para variar, a Juliana está enchendo o meu saco. Por favor, se inscrevam no canal, já que de acordo aqui com o meu... Como é que chama isso aqui, Ju? Estatística, nossa, que beleza. É, metade das pessoas que assistem né, os vídeos do Botão do Excel não se inscreve, tá aqui a prova disso, então para que a Juliana pare de encher o meu saco, por favor, ó, a hora que você for assistir meu vídeo, faça o favor de se inscrever. Obrigado a todos e vamos para o vídeo. Então, qual que é a ideia do vídeo de hoje, moçada? É mostrar aí... As... Filha da puta, deram risada e perdi. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar como é que faz uma variação do PROC V, que é trabalhar aí com valores aproximados. Então, toca a vinheta, chega o rei e vamos pra cima. Uf. Nós vamos mostrar o quê? Um exemplo aplicado ao imposto de renda, né? Coisa maravilha que nós temos que declarar agora em abril, tá todo mundo fudido vamos lá. Então o que eu montei aqui pra gente, pessoal? Uma base de dados mostrando o salário de... Cada um. Então, aqui eu vou tirar o Bruninho o e o Marley, porque ele não está no estúdio, vou colocar livre em homenagem a ela. Tá? Desculpa você ganhar só 3 mil, tá, livre? Então, aqui que nós temos, pessoal, né? A faixa salarial de cada um, quanto ganha, certo? Juliana aqui, um belo no destaque, 50 mil reais mensais. Você está esperando salário, então tá bom. E aqui embaixo, pessoal, a base de cálculo para a alíquota do imposto de renda para ver quanto que cada um ganha. Tá? Então, qual que é a ideia? A partir do salário mensal, eu ia encontrar em qual faixa do imposto de renda, o camarada se situa. Então, como é que a gente vai é, fazer isso? Dá para construir por fórmula C, por exemplo? Dá, mas vai ficar até amanhã construindo um C atrás do outro. Então, nesse caso, a gente pode trabalhar com o PROC V a partir de correspondência aproximada. Lembra do vídeo do PROC V que vai aparecer aqui? Então, o PROC V ele trabalha, a princípio, com correspondência exata. Se você quiser encontrar um valor respectivo do valor que você está buscando, ele tem que ser exatamente igual. E no caso do exemplo aqui, o, o valor 1.500, por exemplo, que eu vou procurar, ele não se encontra né, nenhuma parte da minha tabela. Então, ele é um valor aproximado que vai estar entre 0 e 1.900. Vamos começar a construção da fórmula, vira aqui, ó, igual PROC V. Então, lembrando que o PROC V ele procura um valor na vertical e acha o valor que você quiser nas colunas subsequentes, eu vou abrir aqui. O valor que eu estou procurando é o quê? É o salário mensal do camarada que estiver na coluna B. E aonde que eu vou encontrar esse valor? Lembra da construção da fórmula do PROC-V? Que a matriz tabela é como se fosse todo o tabuleiro aí onde eu vou buscar a informação e encontrar as informações subsequentes. Eu venho aqui ó, e seleciono toda a minha base de dados. No caso aqui eu só tenho duas colunas, certo? Aonde eu posso encontrar as minhas informações. Ponto extremamente importante, eu já falei isso quando eu construí o PROC-V. Sempre o valor que você tem que estar buscando, né? Então no caso 1.500 ou o valor que tiver aqui, ele tem que ser procurado na primeira coluna à esquerda. Obrigatoriamente, senão vai dar merda na construção do seu PROC V. Se não estiver na primeira coluna à esquerda, você utiliza o índice CORRESP, que vai aparecer em algum lugar no vídeo aí, e aí você consegue achar. Mas no nosso caso, então, ele está aqui certinho na primeira coluna à esquerda, e eu quero o quê? Encontrar a alíquota respectiva. Lembrando que, como eu vou arrastar esta célula para baixo, esta fórmula para baixo, eu vou fixar esse conjunto de dados. Não está funcionando esta bosta. Eu vou fixar o conjunto de dados aí sim, e ponto e vir eu vou para o próximo argumento. No caso aí do número, índice coluna, né? eu vou mostrar para o PROC V aonde está a informação na minha tabela de dados, então nessa tabela de dados aqui, a posição da minha coluna. Eu vou colocar o número 2 aqui, porque na minha base de dados, a minha coluna de busca é essa e a, a coluna de resposta está na número 2. Toda vez que você coloca na unha a coluna de referência, você está capando o PROC V. Então a minha recomendação é que numa fórmula mais complexa, você utilize o CORRESP, igual a gente já mostrou em outros vídeos, aparece. De novo em algum lugar, mas nesse caso aqui eu vou colocar o número índice de coluna 2, certo? Ponto e vírgula. E agora vem o ponto de atenção. Foi para aí, tá? Que agora que vai o negócio. Quando a gente construiu o PROC V, a gente trabalhou aqui ó com a correspondência exata, então a gente escreveu o falso. Ou seja, ele só vai encontrar o valor na base se tiver exatamente igual ao que eu estou procurando, certo? Nesse caso aqui, como eu falei no início do vídeo, o 1500 não aparece exatamente, então eu tenho que achar ele em correspondência aproximada. Até por por isso que agora nós vamos colocar aqui ó, o verdadeiro. E aí tem um ponto de extrema importância quando você vai trabalhar com a opção do verdadeiro. Deixa eu arrastar esse negócio para cá. Né? Então a correspondência aproximada. Os valores na primeira coluna de matriz devem estar classificados em ordem crescente. Então essa é a frescura, essa é a exigência para que a fórmula funcione corretamente. Os valores, aonde né, você vai buscar o seu valor de referência, ó, eles têm que estar obrigatoriamente em ordem crescente. Mas vamos lá, eu vou escrever ver o verdadeiro aqui. Pronto. E fecho o meu parênteses. O meu PROC V tá pronto. Eu vou dar um Enter. Então, olha que maravilha, né? A alíquota de imposto, se você ganha 1.500, é de 0%. Por quê? Ó? Você só vai pagar 7,5 se você tiver um salário superior aí a 1.903,99. Vamos arrastar isso aqui para ver se deu certo. Maravilha, então tá aí, ó, Arthurzinho com esse coração aqui maravilhoso, ele falou que as minhas planilhas estavam muito sem graça, que eu precisava da animação, então eu coloquei um coração pra ilustrar o nome dele. Beleza? Mas não foi essa a pergunta que eu coloquei, foi quanto que eu vou pagar de imposto? Basta o senhor e a senhora vir aqui, ó, e multiplicar a alíquota que foi encontrada pelo salário do camarada, deixa eu colocar aqui em cima, enter, é isso aí. Olha que bosta, está em porcentagem, eu vou passar para decimal e agora sim eu vou arrastar a minha fórmula para baixo, tá aí a quantidade de imposto de renda. Beleza? Eu tô na bala. Vou nem perguntar. O que nada, eu acho que esse que é o problema. Então beleza, o vídeo de hoje foi esse. A única coisa que você tem que prestar atenção em relação ao PROC via normal é colocar sua base de dados em ordem crescente para que ele posicione os valores e encontre os valores de forma aproximada. E agora que você já sabe calcular o imposto de renda, basta você calcular a fumada que você vai levar daqui a pouco. Beleza? Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem. Prego!